Nós fizemos o nosso primeiro seminário de apresentação da nossa direção eleita, do nosso plenário eleito, que é muito importante porque ele buscou é, problematizar algumas coisas. Por exemplo, nós apresentamos análise de conjuntura é, com, com o Aragão, nós fizemos com a presença da representante da secretaria executiva da, do FEMPIB. A Maria Cláudia eh, apresentou o conjunto das entidades, apresentou questões importantes sobre também o debate que está colocado na universidade. E a Ana Bock tentou traduzir tudo isso eh, na linha de pensar uma psicologia que pense criticamente a sociedade e que aponte, eh, como o nosso nosso seminário, novos possíveis para o campo da psicologia, para a atuação das psicólogas. O momento que nós estamos, nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele é, um momento, ele é uma culminância de um movimento plurivetorial. Né? Tem vários vetores que fez-nos chegar aonde nós chegamos. Alguns desses fatores são internos e outros são externos. Em 2013, quando começaram aquelas manifestações de rua, Inicialmente nós tínhamos a ideia de que aquilo era uma reação à truculência da polícia paulista que reprimiu o movimento pelo passe livre com toda a violência e tinha à sua disposição, era uma reação à violência mesmo a reação à violência policial foi como começou nós não tínhamos entendido, era a dinâmica de como esse tipo de movimento aflora, porque ele não era o primeiro movimento desse tipo, vamos dizer, numa perspectiva comparativa de política comparativa, nos diversos cenários globais. Né? Movimentos de pauta dispersa e sem liderança são uma tendência do, vamos dizer, desse mundo pode dizer, comunicativo, que nós vivemos. O ponto de partida dessa minha reflexão é a, a constatação de que nós estamos em meio a um momento de crise. né E que crise é essa? É uma crise de desconfiança frente ao Estado, né que, que tem sido cada vez menos objeto da nossa crença, da nossa fé, da nossa aposta ela é uma crise motivada por uma onda conservadora, que, de alguma forma, o professor Eugênio também comentou, e ela é uma crise ética. Mas que é importante a gente pensar que momentos de crise, como esse que estamos vivendo na atualidade, eles são momentos que costumam levar ao enfraquecimento dos dispositivos para a ação colaborativa. Né? Quando a gente está diante da diminuição de recursos de maior exigência para a produtividade dos profissionais, entre eles os pesquisadores, e em decorrência disso, o fomento de uma maior competitividade entre grupos, há um enfraquecimento da dimensão política do trabalho que produz alienação e indiferença em todos os campos de atuação. Consequentemente, a dimensão afetiva das relações de trabalho é fragilizada, comprometendo a empatia, a identificação e a sensibilidade à alteridade. Portanto, eu entendo que é ampla e intrínseca a, as várias a, a implicação da psicologia em várias faces desse momento que a gente está vivendo. Tá? Eu penso que, nesses cenários adversos, há necessidade de que algumas instituições centrais façam a mediação do processo de potencialização das redes para a reinvenção dos próprios coletivos, levando a formas inovadoras de parcerias que favoreçam a própria superação da crise e, como diz o nome desse evento, a criação de novos possíveis. E acho que é importante dizer ainda duas coisas. A psicologia não dará, a meu ver, conta sozinha de explicar os fenômenos, dada a fragmentação de nossos conhecimentos e saberes. A segunda coisa é que os outros saberes não se completarão ou se complexificarão se a psicologia não avançar em análises desse tipo. Então, nem sozinhos, mas não sem nós. É necessário que a psicologia avance. a uma solicitação social para que a psicologia avance, sendo capaz de fazer leituras mais complexas e mais críticas. Não dá para negar um Brasil que segrega a sua população, que entende a branquitude como algo de mais valor. Ah, o Gessé Souza tem feito análises nessa direção e tem e bastante é, interessante para a gente compreender como os nossos anos de escravidão, como os nossos anos de colônia, como, o nosso, como a colônia introjetada, é introjetada em todos nós até hoje, como isso tem a ver com a, a, a construção, a constituição dessa dimensão que nós estamos apontando do ódio. Eu acho que isso completou o um, um, um, um nosso objetivo, porque uh, fundamentalmente esse seminário ele é para subsidiar a, a nossa gestão nos próximos três anos e ele antecipa metodologicamente é, o nosso planejamento que será em meados de fevereiro.